Rapaziada, simplesmente me parece um dos últimos corredores, hein? Depois de todas essas batalhas, finalmente chegaremos. Pô, oh, meu Deus. Oh, meu, tem mais batalha? Ixi! o jogo, é assim mesmo? Bombas! Rapaziada, dessa vez a gente vai ter que pegar pra fazer munição. Rapaziada, nem munição nem nada, hein, tio? Essas bombas são umas farsas, viu? Beleza. Rapaziada, é, tomara que não tenha mais bomba aí pela Mortals, hein? Rapaziada, é, pelo menos uma vai ter como fazer aqui, ó. Tranquilo. Acho que é isso aqui mesmo. Rapaziada, é, atrás da porta do açougueiro sempre tem horizonte. Mas antes de mais nada, ó. Vamos pegar esse estilo escopreto, hein? Ó, car carrega isso aqui que você baixa. Demora 10 dias pra carregar na batalha. É a verdade. Ó, quando tá fora da batalha, ele é rápido. quando tá na batalha, tipo, pra carregar uma arma, você tá ligado, né? Vai. Rapaz, eu é, vou arriscar. Se for morrer, já volta. Isso. Agora Agora dá pra fazer mais uma, hein? Valeu a pena. Rapaz, é, temos muniçãozinha. tá dando muito item, um atrás do outro, tio Você já tá ligado o proceder dessa história Você que acompanha o canal cavernístico Você que tá ligado nas tretas mortais desde o início dessa gameplay aqui, tio Vamos ficar esperto, hein Cabreirão Temos nada mais que 16 tiros Snipereta já tá com 9 Tá rolando as lâminas no chão, tio Ah, meu Deus do céu Vamos, vamos, vamos continuar vai lá e vê Rapaziada, olha o cofrinho ali, ó. Olha. <risos> olha o cofrinho. <risos> Rapaziada, o que acontece? Ah, é o momento granadal, tio. Chegou. Ó, oh, cinco granadas. Vem! Ó, oh, no meio dos dois. Já manda duas. Isso, tio. Três. Pronto. Acabou. Ô jogo! Se <risos> ele caiu com bosta, tio. Pera aí, jogo. Já matou eu? Tem uma seringa aqui, vou ter que usar. Já. Fecha a porta, fecha. Oh, mas não deu tempo, não. Oh, Pera aí, jogo. Oh, meu, arde, de, nossa senhora. Pois desculpa dor no chão, só para avisar. Sobe, vamos dar volta, vamos dar volta. Esses esse lock vir Bracinho, vape, pentinho. Vamos curar esse lock, fura. Perninha, benta ele. Ô jogo, é. Ela... O quê? Ele vem! Ó, oh, um já foi, tio. Um já foi. Seu amigo já era, tio. É bom. Ô oh, meu, sangue! Sangue não, jogo! Ixi! aí tio, vou abrir aquela portinha rápido! Abre, Sebastião! Isso! Como oh, meu, fechamos ele, Pois é, vamos arrebentar essa minha. aqui que a gente nunca gasta ela. Tipo. Não agora, não agora! Ah, no é próximo episódio, hein? O quê? Ô, jogo! Peraí, tio! Ele coloca a ratela! Ah, oh, meu Deus! E aí? E aí? E aí, tio? Mas corrige comigo! Fazer. É um pra cada, tio. Ó. Um. Dois. Granada. Granada, tio. Taca no chão, Isso, mais. Beleza, rapaziada, tá, tá explodindo os locks, tio. Vamos explodir esses locks. Mais. Ó. Pezinho deles. vai, vai, vai, vai no berço dos locks. Isso, arrebenta. Ai. Arrebenta, tio. E carrega, Sebastião. Isso, não dá espaço. Ai. Oh, meu Deus. Ele é forte, ele é forte. Mais quatro. É mais quatro, tio. Vai querer. Um, dois. Três. Ô, oh, ele é muito forte. Coish! Mas é o último tiro de Como oh, Ele já bateu, tio. Já bateu duas vezes. Escopeta esse lock. Isso, os dois locks. Isso. Três. Quatro escopetadas. Cinco. Oi, tio. Oh, meu Deus. Quantas escopetadas nesses Loki? Duas, quatro. Antes de mais nada. Merendinha, tio. Ah, merendinha. Beleza. Ele já toma na correria. Ele chega a bater. Não tem... Não tem... Sai, Sebastião! Sai daí, Sebastião! Pelo amor de Deus! Ô, João, tem, tem mais seringa? Oh, meu Deus. Que jogo pilantra, hein? Ai. A, a, a seringa é a moça grátis, né? Pelo amor de Deus, tio. Pera aí. Onde que eles estão? Oh, meu Deus. Tem que matar, tio. Isso. Mata esses Loki. Ô, jogo. Pelo amor de Deus. E agora? É Rapaziada <risos> Não tem jeito não, hein? Meu Deus do céu, esse jogo não tem reverência para com as pessoas Vamos pegar logo esse gel aqui e sair fora tchau. Derrapa, patina <risos> <risos> Sai daqui, tio Oh, meu Deus, cadê esse Ruvik eu criou esse mundo Você pode me manter é, aqui luz no fim do túnel com os olhos